trazer cinco ensinamentos e na verdade deve ser entendida como cinco leis para subir de nível e com subir de nível eu não quero dizer apenas na empresa mas também na sua vida pessoal relacionamento espiritual então antes de começar se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e clica no botãozinho de gostei e então sim bora pro vídeo <risos> Entenda que para você ir pro próximo nível Você primeiro tem que ter uma base forte Nesse contexto, vou até citar a Bíblia Tem um trecho que fala que o homem prudente Edifica sua casa sobre a rocha E o insensato edifica sua casa sobre a areia Então vem a chuva, sobem os rios, sopram os ventos A casa firmada sobre a rocha se mantém E a casa que foi edificada sobre a areia Não conseguiu se sustentar Então entendo que por rocha, por base firme Utilizamos a verdade, o estudo. Tudo, o trabalho, dados e metodologias fundamentadas, validadas, são fundamentos resistentes. Consequentemente, o contrário a isso, mentiras, enganações, suposições, achismo, fofocas, são bases frágeis. Não tenha preferência por coisas que vão te sustentar por mais tempo. Um então, relacionamento construído com mentiras, uma sociedade feita com enganações, trabalhos feitos com base no achismo, na suposição, são coisas que vão derru se derrubar. Derrubar lá na frente vão cair o estudo. Demora demora, mas te traz conhecimento fundamentado. A verdade é dura, é dura e a gente precisa dessa resistência. Tem a preferência por coisas que vão te sustentar por mais tempo, que não sabemos quanto tempo vamos passar no nível de cima. Árvore demora 40 anos para crescer, ficar grandona. Tá ali, uma boa altura, a erva daninha nasce ali no pé dela, sobe em um mês. Quando vem uma enxurrada, a erva daninha tinha uma base frágil e foi levada embora. Já a árvore se manteve ali porque tinha raízes forte é importante porque isso diminui os seus riscos e hoje as pessoas só querem subir subir subir e sempre quiseram na verdade eu também quero subir mas através de quê qual o caminho qual o processo nem sempre o caminho mais curto é o melhor então cuidado ao pegar a próximo é não fuja da sua responsabilidade a responsabilidade é um fator crucial determinante sobre a possibilidade de você seguir para o próximo nível te aparecer um problema um trabalho você é uma pessoa que Passa esse trabalho adiante, deixa esse problema para lá, não quer fazer nada a respeito ou quer fugir dele? Ou você é a pessoa que toma para si, que busca a solução? É importante tomar cuidado porque você tem que saber também o problema que você está enfrentando, o trabalho que você vai realizar. É uma questão de responsabilidade. Você tem a capacidade para lidar com aquilo, você tem as ferramentas para resolver esse problema, você tem a maturidade para dar um próximo passo, subir mais um nível da sua relação. Não se deve fazer as coisas por impulso, que são criadas expectativas cada nível que você atinge. Quanto maior você estiver, mais visto você será. Mais expectativas serão criadas ao seu respeito, então seja responsável. Terceiro, não se esqueça daqueles que estavam contigo antes, porque tantos que te ajudaram, quantos que tentaram te prejudicar, eles tiveram uma influência e causaram um impacto e fez com que você chegasse nesse nível. Uma vez, eles podem te ajudar ou te prejudicar também, mas você também pode ajudá-lo. Ele te ofereceu o ombro para você escorar e subir. Agora você agacha e oferece uma mão para ele subir também. Melhor que seguir sozinho é seguir junto. É mais fácil. Dá para ir é mais longe. Não se esqueça também dos que tentaram te prejudicar. Eles tentaram uma vez, podem pintar de novo. Então mantenha sempre ali no seu radar. E tem aquela se você sobe e esquece das pessoas que estavam contigo no meio anterior. Começa a aparecer a sua foto. Você sabe que você também já ouviu. Já ouviu a pessoa falar assim, ó, aquele lá subiu ó, Se transformou Aquele lá deixou o poder subir pra cabeça Ele ali só anda de queixo erguido Agora o pessoal tem que olhar pra baixo É de baixo que vem a rasteira E tem uma coisa com poder enorme de destruição É a ingratidão O sentimento de ingratidão é muito desse tipo Então tome cuidado Não se esqueça das pessoas que te ajudaram E também não se esqueça Dos que tentaram te prejudicar Penúltimo, antes de mudar de nível Busque aprender tudo sobre o nível atual, ou o máximo possível, Tente uma lição boa ou uma lição ruim, seja com acertos ou com erros e principalmente nisso que eu sempre trago aqui no canal, falando sobre assim os erros a gente tem que aprender com os erros, e é melhor aprender com os erros do jogo, você começa a subir de nível muito rápido, e não deu a devida atenção a área em que estava antes, a situação que se estava antes, Esse ponto, saiba que é preferível errar quando você está no chão, porque a queda é menor quando você está lá em cima, e aí você erra Aí vai ficar aquela, isso é um erro de principiante Como com um cara neste nível Comete uma barbaridade Um erro desse Aí ele te joga no chão Se você já estiver no térreo, você pessoa vai dar uma raladinha Mas se você estiver muito alto Você vai se machucar feio é. Você vai casar, vai ter filho, vai fazer 10 anos de casada, você vai cometer um erro. Para chegar nesse nível aqui, você já deve estar por dentro do que é certo e o que é errado. Não pode falhar. Então, busque aprender, busque aprender rápido, porque assim, quanto mais rápido você souber, mais fácil fica para você ser promovido, alcançar um novo nível na sua vida. E por último, é importantíssimo, tenha algo em mente, sempre vai ter alguém acima de você. Deus! Ah, mas você não acredita em Deus? Deus tem problema. Veja só: você entra na empresa como funcionário, sobe a supervisor, coordenador, gerente, diretor. se é CEO da empresa agora. Você tá no topo da empresa. Você é o chefão, você manda e desmanda. Não tem ninguém acima de você. Tá errado. Tem gente que manda em você ainda. O cliente manda em você. Só o cliente, não. Os funcionários mandam em você. Você tá pegando a visão? Se você não atender as demandas do cliente, eles vão fazer você fechar as portas. Eles vão te cancelar. Se você não conversar com seus funcionários não fornecer o que eles querem o que eles precisam eles vão fazer greve eles vão fechar você Você tem que fazer o que eles mandam não você não tem que fazer o que eles mandam Você tem que negociar o cliente negocia com você você que negocia com o seu funcionário mas é importante ter a humildade de entender que sempre vai ter alguém para dar a palavra final e não vai ser você e eu trago isso esses cinco ensinamentos que na verdade são cinco leis e são leis porque por mais que você discorde, é assim que funciona. É como a lei da gravidade. Por mais que você não acredite nela, ela existe, ela funciona dessa forma. Você não vai sair voando porque você não acredita na gravidade. Você vai ficar no chão e pronto. Então se você não tinha entendido isso, mas agora entendeu, clica no botãozinho de gostei, compartilha esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos. eu estou contando com você no próximo vídeo. Até mais!